Agora a gente está na Innovation Lab, mais uma área dedicada à inovação e tecnologia na NF 2020. E uma tendência que, na verdade, a gente já tem vivenciado bastante e que cada vez mais vem crescendo é o uso e a modificação de novas formas de pagamento no varejo. E a gente conheceu aqui uma empresa, a Flexa, que é uma empresa especializada em pagamentos via Bitcoin. Uma forma interativa onde você tem a forma de pagamento dentro do seu próprio mobile. Você faz a sua compra, destina para onde é que vai o dinheiro e automaticamente você tem um, um, um sistema de pagamento 100% sem fraude. então super bacana, super diferenciado, só para ilustrar para vocês um pouquinho exatamente como funciona meios de pagamentos de uma forma totalmente inovadoras e sustentáveis dos negócios daqui para frente.